Os níveis de consciência Extraído de toque terapêutico Márcio Godinho Todo o agregado espiritual se divide em níveis de consciência que nada mais são do que arquivos de memória, informação que o ser, no decorrer de toda a sua evolução, arquivou. São conhecimentos bons ou ruins, sentimentos como o amor ou o ódio, as diversas reações quando se depara com algumas situações. Enfim, tudo que possa servir para seu crescimento espiritual e o aumento da capacidade de discernimento entre as coisas boas e más. Observamos que o cérebro físico não consegue interpretar por completo o assombroso conhecimento que os níveis de consciência detêm, tornando a criatura encarnada muito frágil e suscetível a traumas e complexos que são gerados por informações de experiências mal sucedidas e às vezes trágicas. Analisando estes detalhes e nos fundamentando na multiplicidade das encarnações pelas quais o homem passa, temos a absoluta certeza de que muitas dessas experiências boas ou más, adquiridas nas noites dos séculos, de alguma forma, em maior ou menor grau, conseguem ser interpretadas pelo cérebro do encarnado na forma de fantasias, pensamentos, desejos, frustrações, automatismos, etc. Explicando aí a diferença de personalidade entre os encarnados. Pelo que temos analisado, ao longo deste aprendizado, o cérebro físico, que pela imutável lei da natureza não ultrapassa o limite da atual encarnação, repassa muitas vezes ao ser encarnado, de forma muito mascarada, traumas de uma encarnação anterior muito conturbada e cheia de más experiências que se refletem no encarnado, de formas diversas, como, por exemplo, o medo que aos olhos de um terapeuta, pode se traduzir em situações trágicas vivenciadas em alguma outra encarnação no passado, e que agora o cérebro do encarnado, por não ter vivido aquela época, interpreta na forma de sensações e complexos que, se não forem reciclados a tempo, poderão proporcionar ao encarnado grandes distúrbios tanto de ordem mental como de ordem física.